Claro eixo, eixo é mojuba. Na madrugada quem manda eixo? Na madrugada quem manda eixo? O vento sopra, não adianta correr. Com sete pimentas, eixo correu os quatro cantos. Quem não conhece eixo e seu valor? O vento sopra, não adianta correr.